Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu sou Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso, sim rapaz, Ed Boon está de volta como Tópico dessa discussão aqui Do vídeo de hoje porque Novamente no Ask Me Stuff Do Twitter ali, coisas que foram Adicionadas depois daquele vídeo que a gente gravou Falando sobre Mortal Kombat 12 Ele trouxe ali, cara, inclusive Uma matéria do Comic Book fez um compilado Desses tweets, informações Acerca de quais podem Ser ali os próximos Personagens que estarão presentes no Jogo, no roster principal que a gente Espera tanto ver aí, então Eu vou trazer tudo aqui para vocês, a matéria do o um Book e alguns desses tweets que ele menciona também, e o porquê a gente imagina que isso pode ter sido uma espécie de confirmação, saca? Então aproveita e já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. a uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem aí o procedimento e acessem o nosso site que é o Meialua.net. Abra uma aba aí bem rapidinho no seu navegador, digita aí o link Meialua.net, bem curtinho e curta lá as notícias de games, as críticas de filmes principalmente as análises de jogos também, beleza pessoal? Contamos aí com o apoio de vocês, então vamos lá meus amigos. Deixa eu trocar a minha tela aqui para a gente poder começar a ver o o que, que tá rolando, galera? É o seguinte: nós estamos aqui na matéria do comicbook.com lançada aí no dia 12 de dezembro, onde eles fizeram um compilado e comentam ali algumas coisas também relacionadas ao Ask Me Stuff do nosso querido Bumbum. Aqui tá o título: ó. Lista de Mortal Kombat 12 anunciada. Não foi necessariamente anunciada, né? Obviamente, são Rumores e especulações, embora tudo que o Ed Boon vem falando recentemente me parece mais uma confirmação mesmo que indireta, assim, vamos dizer, né? Porque oficial mesmo só vindo da própria Warner e da própria Netherrealm, embora o Ed Boon seja o dono da parada, mas ainda assim, né? Tratemos isso daqui como rumor e especulação. Mas vamos lá, ó. eu vou ler a primeira matéria na íntegra e a gente vai comentando aos poucos. A lista do próximo jogo de Mortal Kombat provisoriamente apelidado de Mortal Kombat 12 foi provocado pelo criador e diretor da série Ed Boon. Não há nada definitivo no momento, olha aí ó. Mas Boom aparentemente confirmou alguns personagens que estarão no próximo jogo, confirmou alguns personagens que estão no ar e confirmou alguns personagens que não estarão no próximo capítulo da série. Todas as informações vêm especificamente da página do Twitter, onde ele responde várias perguntas dos fãs, incluindo muitas sobre o próximo capítulo, mas não anunciado da série Mortal Kombat. Quando questionado se os seguintes personagens estarão no jogo, Motaro, que é esse Striker, Tanya e Tremor, Ed Boon respondeu notavelmente com um fique ligado ou um stay tuned, como ele colocou lá no Twitter, né? Ou alguma variante disso. Isso está longe de ser um sim definitivo, mas quando você compara com algumas de suas outras respostas, sugere que esses personagens estarão no jogo. De fato, quando questionado se ele pode trazer Tânia de volta para o próximo jogo, Ed Boon respondeu com sim, podemos, seguido de um "fique" ligado. Este é o compromisso mais forte feito para qualquer personagem. Enquanto isso, bom já havia provocado que os personagens da era 3D retornarão, inclusive nós aqui do Meia Lua fizemos um vídeo sobre isso, se você não acompanhou eu vou deixar aqui embaixo para vocês, vai aparecer no card aí também e no final desse vídeo para vocês conferirem lá depois, tá? Quando perguntado sobre a probabilidade de Reptile retornar em breve, depois de perder o Mortal Kombat 11, que ele não apareceu. Ed Boon responde com Boom, só isso. Enquanto isso, Boon é mais passivo sobre Cabal, Scarlet, Milena e Sirena, dizendo coisas como não posso dizer e não posso responder a isso. E, finalmente, Boon aparentemente confirma que Drabin não estará no jogo. Mais especificamente, quando questionado se o personagem retornará, Boon responde com como lutador principal, Provavelmente não, tá? Porque aqui a tradução ela tá meio que literal e ficou um tanto quanto estranha. Mas, de fato, nesse tweet onde ele fala do drumming, ele dá a entender que o personagem não aparece, entendeu? Em termos de provocações da lista, é isso por enquanto e, infelizmente, nada disso é definitivo ou oficial. Você não encontrará uma fonte melhor no próximo jogo de Mortal Kombat, mas Boom deixa muitas portas abertas na frente e atrás dele com respostas mais amplas e vagas. E aqui encerro as informações com base nos tweets que o Ed Boom trouxe pra gente recentemente, no Ask Me Stuff, inclusive eu separei alguns aqui para poder mostrar para vocês, que são os seguintes meus amigos, ó, nós tivemos aqui o relacionado a Tânia que eles mencionaram, né, você pode trazer a Tânia de volta no Mortal Kombat 12? Nós podemos, fique ligado. E aí nós tivemos mais um outro aqui, ó, esse não aparece no texto que eles mencionam ali, mas esse eu fiz questão de trazer para vocês, que o cara pergunta... Quem você está mais ansioso? Reiko ou Shao Kahn? E o Ed Boon responde que ele está mais ansioso para o nosso querido Reiko. E isso é uma coisa que eu estou trazendo aqui para vocês que eu gostaria pra caramba que acontecesse, porque o Reiko é um personagem que foi pouco explorado aí nessa nova era do Mortal Kombat. Entendeu? Ele só apareceu ali nas HQs, foi ludibriado aí pelo nosso querido Havik, então eu acho que ele merece sim uma participação maior e de peso num próximo jogo como o vilão ou como um dos vilões que vão aparecer. Nesse game, entendeu? Então por isso que eu tô trazendo isso daqui pra vocês E eu quero muito ouvir a opinião de cada um aí Sobre a participação do Reiko no próximo jogo E aí, por fim, nós temos aqui também Striker e Cassie vão retornar o Ed Boon novamente responde: fique ligado. E nós temos mais dois aqui para poder fechar, meus amigos: que são Cabal estará de volta no próximo Mortal Kombat? Aí ele manda um Perhaps, que no caso aqui é um Talvez, mandando até como formato de pergunta para poder ficar no ar aí esse questionamento. E por fim, cara, esse daqui parece que a conta foi removida, alguma coisa do gênero, então eu não consegui ver exatamente de quem o cara estava falando antes do Ed Boon dar a resposta aqui, a conta do cara ser suspensa, como vocês podem ver, mas ele mandou também um Stay Tuned Pode ter sido um o Motar, alguma coisa do gênero Então assim, meus amigos, com base em todas as informações passadas aqui, tanto pelo site do ComicBook.com, quanto desses tweets que eu trouxe aqui para vocês de fato, eu acredito sim que o Ed Boon está dando dicas pra gente dos personagens que irão aparecer aí no próximo jogo de Mortal Kombat Alguns que o Comic Book menciona ali Como o próprio Reptile, o Motaro e tudo mais Não estão nessa leva, pelo menos eu não vi Desse Ask Me Stuff aqui Mas eu lembro que eles apareceram já Em outras dessas sessões que o Ed Boon fez Recentemente aí, porque ele tá fazendo isso Periodicamente, entendeu? Respondendo a galera e tal Então ele realmente tá dando dicas Ele disse que ele já tá fazendo isso há muito tempo Então rapaz, eu acho sim que nós teremos Personagens como o próprio Motaro Reptile eu digo quase que 100% que sim porque ele ficou de fora do último jogo, eu não lembro de terem perguntado sobre Cyrax e Sector também, mas eu acredito que eles vão trazer os Ciborgues de volta também, então assim as expectativas estão bem legais pro Mortal Kombat 12, mas como a gente sempre diz aqui no canal, cara vamos manter aí as expectativas no chão, bem pequenas mesmo porque embora tudo aponte para um Mortal Kombat 12 imagina se ele chega e surpreende com o Injustice, então embora eu acho que não vai acontecer por conta do último vídeo que a gente fez onde ele diz que se eles fizerem um Injustice novamente ele gostaria que certos personagens aparecessem, como o próprio Beast Boy que foi perguntado pra ele em um dos tweets então tudo aponta pro Mortal Kombat 12 mas se sabe né mano, vamos manter as expectativas ali de buenas e é óbvio que eu quero saber muito agora a opinião de você querido inscrito que tá assistindo aí agora Que que vocês acham Destes personagens aqui e da forma Como o Ed Boon respondeu, tanto esses que ele Colocou o Stay Tuned, que é o Famoso Fique Ligado, quanto os Outros também que ele simplesmente mandou um Não posso responder, para mim Esses de não posso responder É meio que uma incógnita, ele não tá dizendo Nem que sim e nem que não, os que ele disse Stay Tuned, ou até mesmo No caso do Tremor, que ele disse um Very Very Likely, que é muito muito Provável, até babei aqui eu acredito que sim, que eles vão acabar aparecendo no Mortal Kombat 12 No fim das contas, até mesmo direto ali no roster principal, entendeu? De lançamento do game Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, as suas opiniões Eu vou adorar ver de cada um de vocês E mais uma vez aí, não se esqueçam daquele likezão maroto Se inscrever aí no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal Eu Vou ficando por aqui, um beijo para todos vocês aí Até mais e fuemos, meus amigos